Jornalista Lorena Ribeiro, investiga o desvio de recursos das obras da estação de captação do Lago Paranoá. Ela que não mede esforços pela busca pela verdade. A gente trabalha muito mais do que a maioria pode imaginar para chegar aqui. Boa tarde, Brasília. Como você já sabe, esse é o único programa da televisão que tem o compromisso de te contar tudo. Fica atento. O empresário e ex-deputado Estevão Antunes, o da direita é o que falou que não conhece. Essa jornalista está à procura de fama. Eu só tô insistindo nessa história. Porque, veja bem, estamos sofrendo com a falta de água. Conhece a mulher? A culpa pela crise hídrica casual? não se tá vendo. Me ajuda, papai! Tô sofrendo uma puta pressão por causa do Estevão Antunes. Que esse safado fica comprando todo mundo que eu vou me vender, não. Lorena, você não pode alegar autonomia, que vai me prejudicar. E aí, mexicano? Tá sumido, velho? Seu chileno... A Luísa está protegida e a Glaucia conseguiu mandar a criança para o pai biológico. Obrigado, viu? O pai da Yasmin entrou pro pedido de guarda. Ele alega que a sua carga horária é muito puxada e a Yasmin é criada pela avó. Sabe como é que é? O tribunal é machista this is the